O primeiro movimento da minha vida foi quando meus pais me trouxeram dos Estados Unidos para cá. Quem não sabe, eu nasci lá, nos Estados Unidos, na cidade de Boston, em Massachusetts, no estado de Massachusetts, meus pais são brasileiros, inclusive moram aqui do lado. É, meu pai foi para Estados Unidos fazer residência em patologia lá, ele é médico. E ficaram morando cinco anos Lá nos Estados Unidos, a minha irmã mais velha nasceu lá, Cláudia, e depois foi eu. Só que eu voltei no colo da minha mãe. Eu tinha só três meses de, de existência quando eles vieram para cá. Esse foi o primeiro movimento na minha vida. O segundo movimento, ainda meus pais aqui decidiram, me colocaram, eu e meus irmãos, numa escola de música aqui em Campinas, conservatório musical Carlos Gomes, até hoje, excelente. Eu fiquei lá estudando dos 5 anos de idade até os 16 anos. Por que, que eu, eu gosto de falar sobre isso? Porque aquilo me ensinou muito a ter foco, disciplina. Eu aprendi demais nesses anos todos. E eu me formei. Eu poderia ser professora de música. Esse foi o movimento. O movimento seguinte, que daí já foi escolha minha, foi fazer odontologia. Passei na unicamp. Fui para Piracicaba e fiz o curso lá na minha graduação. Foi lá que eu conheci o Fernando. O Fernando nasceu é em Piracicaba. Então, a nossa história começou lá na minha graduação. Depois disso, eu fui para especialização. Eu sou odontopediatra. Fui para a especialização é, e aí abri o meu consultório. Eu me formei de abrir o um consultório, que hoje é a clínica aqui de Campinas, no naquela. Na sala comercial, era um prédio, era uma salinha pequena, foi lá que tudo começou. Eu comecei, gente. Quem me vê aqui hoje, fala: nossa, mas a doutora Carla tem seis clínicas, agora sete, oito, nove, dez Quantas clínicas? E será que ela sempre esteve assim? Será que sempre foi assim? Não, não sempre foi assim, porque eu comecei com zero pacientes. Meu, minha primeira paciente, gente, foi minha mãe. Meu segundo paciente foi meu pai. De verdade. Meu terceiro paciente foi um amigo de infância. Mas por quê? Porque ele estava com uma dor de dente tão grande. Era um domingo. Ele não conhecia ninguém. E aí tinha a Carla, que tinha acabado de se formar. Bom, vou ligar para a Carla. E foi lá que eu fiz a minha primeira endodontia. Em dente permanente. Formada. Só que nunca mais eu quis fazer. Tem aqui fazendo, nunca mais eu quis fazendo. Mas resolvi o problema dele. Então são os movimentos. Depois, então, abri meu consultório, fiz pediatria. Só que gente era devagar, não tinha paciente quase, não tinha paciente para atender. E aí, não tinha dinheiro, né? Não tinha dinheiro para pagar as contas, certo? Era assim, gente. Eu comecei assim, tá? Só para vocês saberem, eu é importante a gente contar a nossa história. Para vocês saberem como é que a gente chegou aqui, quais foram os movimentos que trouxeram a gente aqui e como é que a gente vai avançar daqui para frente. Tá? É, e aí, no, é, eu fui fazer um curso de Psicologia na Unicamp. Eu tava com consultório, tava na odontologia, e aí eu fui fazer um curso de Psicologia, que é análise do exame Papa Nicolau. As mulheres que estão aqui sabem do que eu tô falando. A gente vai no ginecologista, anualmente, e é acolhido um exame e é feito em laboratório. Eu aprendi a fazer essa análise lá no CAISME. Trabalhei com isso durante uns 10 anos. Por quê? Porque tinha demanda para isso. Precisavam desse profissional. O meu pai, que é médico, falou, Carla, vai fazer o curso na Unicamp, ele trabalhava na Unicamp na época, porque tem onde você trabalhar. E você ganha um dinheiro. Beleza. O meu objetivo era investir na Dental Kids, que ainda não existia o nome Dental Kids. Mas o meu objetivo era a Dental Kids. Só que eu fiz esse movimento para a psicologia para trazer recurso, para eu ganhar mesmo e botando um dinheirinho de pouquinho na clínica. Porque eu queria fazer a clínica crescer. Então, esse foi um movimento importante que ajudou muito a gente a crescer e a chegar até aqui. Depois disso, fui fazer ortodontia. Eu também é, já fui ortodontista. Já fui porque hoje não atendo mais, né? Mas tá no meu, no meu sangue isso. E a gente daí começou a expandir. E daí eu comecei a trazer outros profissionais para trabalhar comigo, aumentar a equipe. A gente queria crescer, expandir e não nunca pensei em ficar só restrita eu no mocho ali, atendendo o paciente sozinho. Nós sempre quisemos mais. E nós começamos a expandir em número de clínicas, equipe, aí eu fui, eu sempre atendi muito paciente, gente. Quantos pacientes eu já devo ter atendido? Milhares. Vocês veem lá no, no cadastro, hoje são 120, quem, quem sabe lá, 125, 125 mil? 125. 126. 126 mil hoje, na data de hoje dia 28 de janeiro de 2023, porque daqui um mês já vai ter mais 5 mil, mais 10 mil, mais sei lá quantos mil cadastros. Desses milhares, muitos, os, os primeiros, as centenas, talvez os milhares primeiros ali, eu atendi. E graças a Deus, tem paciente voltando até hoje e eu fico muito feliz com isso. Então esses movimentos todos foram me trazendo até aqui. E aí eu comecei a olhar para o lado, comecei a fazer curso de marketing, de gestão, e atrás de marketing digital, sim, a gente está nas redes sociais, muito forte. Isso já há vários anos. E nós fomos crescendo. E com o crescimento, aumentou a equipe. As pessoas são fundamentais para a gente crescer. Fundamentais. Sem pessoas não tem crescimento. E aí a equipe foi aumentando de uma tal forma que a gente falou, opa, agora nós precisamos investir em quê? Em treinar. E levar conhecimento para essas pessoas, para elas terem resultado e a Dental Kids também ter resultado. E nós começamos a aprender, investir em treinamento. Hoje, esses foram os movimentos nossos, meus, né? meus movimentos até aqui.